e 20 de março, da parte da manhã nas nossas lojas Lehermerland e ao final do dia pode seguir-nos em direto nas nossas plataformas digitais, no Facebook e no Instagram. O meu nome é Elsa Alexandre e sou uma das embaixadoras dos Dias de Jardim. Em 2021, o nosso evento foi exclusivamente online devido à pandemia, mas este ano a Lehermerland decidiu juntar o melhor dos dois mundos. Continuarmos com o nosso conteúdo nas nossas plataformas digitais, nas nossas redes sociais e começarmos também novamente as nossas dinâmicas nas nossas lojas. Estes três dias estão recheados de novas ações, como workshops da casa, bricolaulas, momentos eu faço, demonstrações de produto e cafés. Imperdível! E pode ver a nossa agenda no nosso site www.romerlan.pt Juntos pela paixão de fazer. Para iniciarmos hoje o nosso workshop, temos o tema Reciclo e Crio a Minha Floreira do Exterior. E para me ajudar com este tema, quem melhor do que o nosso convidado Nuno Antunes, olá Nuno, muito obrigada olá, por aceita aceito o nosso convite. O Nuno é fotógrafo profissional, uhum. é um apaixonado pela natureza e por reciclar montes de coisas e vai nos explicar um bocadinho alguns dos seus trabalhos e daquilo que vamos fazer hoje no nosso workshop. Muito bem, Elsa, muito obrigado pelo convite e pelo desafio a participar aqui nos Dias do Jardim. Uh, é verdade, eu sou fotógrafo, mas tenho um contacto muito direto com a natureza. Faço muita de fotografia de paisagem, uhum. muitas imagens junto ao mar. E então, nos últimos anos, tenho feito muito trabalho de reciclar e recuperar tanto madeira como plásticos e criar peças novas com as coisas que tenho trazido. Pode claro sim. Hoje temos aqui um desafio, uh, não sei se queres falar, mas eu posso, posso ir avançando o que é. Podes avançar, claro Pronto, que sim. Vamos, vamos a partir aqui de uma palete... Um, fazer uma floreira, vamos aproveitar ao máximo uh, o formato que temos aqui, para haver o um mínimo desperdício. Exatamente, de, o nosso grande foco é mesmo É, este. é fazermos o um mínimo desperdício, vou tentar aproveitar ao máximo uh, a paleta que tenho aqui, mais outras que vamos aqui desmontar. Vai ser aqui um workshop bastante animado e muito dinâmico. Muito dinâmico. Vamos fazer aqui uma ligeira batota, porque o tempo que nós temos não dá efetivamente para produzir exatamente o uh, um, no tempo passo a passo, no, no passo, passo mas também aproveito para desafiar amanhã é o dia do pai amanhã podem, podem alguns pais com algumas crianças tentar fazer um desafio durante é o verdade, dia uma e, e aproveitar para fazerem um que um passarem aqui um tempo e fazerem uma uma, uma peça parecida com estas claro e, e, e pronto e vou vamos vou começar eu tenho aqui a paleta inteira vou aproveitar vou eu escolhi uma palete um bocadinho mais resistente para servir de nossa base Ok. Ok. E vou fazer aqui uns cortes e depois tenho aqui outras que vamos tirar, tirar as, as madeiras e cortá-las e okay. pronto. E vou começar agora vamos fazer um, claro um bocadinho de barulho, e fazer o lixo, e pronto. À vontade. Até, Até já. Que sou mais dinâmica. Sim. Aqui de uma maneira muito simples com apenas três cortes temos uhum. a base da nossa floreira. Usámos okay. um, tico -tico, Usamos um para tico tico começar... impecável, funcionou, uhum. ele tem regulação de velocidades. Okay. Escolhemos uma lâmina para madeira mais, uh, mais resistente e cortou, como puderam ver, de uhum. forma impecável. Pronto, temos aqui a base. Temos a base, está pronta, está pronta. Agora vou tirá-la. Depois, se nós tiver tempo, ainda vamos fazer aqui uma brincadeira com ela. Pronto, temos aqui as paletes, normalíssimas. Aqui em cima. Vamos pegar aqui... Eu se calhar vou pedindo ajuda claro para irmos trabalhando. Sim. Tenho claro aqui sim. um arranca-pregos. Eu vou tendo aqui, e, tá, aqui facilitar isto. aqui um bocadinho é, o espaço. Exatamente, exatamente. eu vou, vou tentar este aqui. É, é mais ou menos natural que elas venham algumas a partir um bocadinho, mas isto está tudo previsto. Uhum. O objetivo também é mesmo este. É aproveitarmos o máximo possível, darmos uma nova vida a madeiras que parece que não têm utilidade nenhuma e podemos pegar e começar a criar, com exatamente. a nossa imaginação, exatamente, não é? Exatamente, exatamente. Eu aqui, nós podíamos ter feito uma paleta, a partir de uma paleta um bocadinho mais pequena. Uhum. Uh, vou deixar esta por fim, vou antes aqui esta. Mas aqui o objetivo era realmente que o desperdício fosse o menor o possível. O menor possível, ok? Exatamente. Estas coisas costumam levar às vezes assim uma pancadinha que eu chamo que é uma pancadinha de amor e pronto e elas naturalmente saem bem. Obrigado okay, vamos aí, tá Vou tirar aqui esta também. Nós aqui temos o tempo contado, mas as pessoas lá em casa depois podem fazer com mais tempo, com mais calma. Evidente, eu aqui assim estou a fazer. Mais, mais calma. Eu aqui estou a fazer num ritmo um bocadinho mais acelerado. E pronto. Já temos estas aqui, agora vou pôr esta de parte. Uhum. O passo seguinte é muito simples, vamos ficar aqui Sim. no martelo e vamos realmente tirar aqui os pregos. Posso tirá-los. Aqui. O processo agora vai ser este. É muito simples. Se tiver assim um ou outro, um pouco mais torcido, temos aqui o arranca pregos que faz o papel de outra forma. Sim, eu vou deixar estes aqui, já vou explicar porque que eles podem ficar assim. Estes. Aqui, há que ter alguma atenção quando escolhemos a palete, porque às vezes há paletes que vêm com madeira muito fininha e essa naturalmente estraga-se. Como isto é para uma floreira, convém que a madeira esteja um bocadinho mais resistente, embora depois se possa dar um isolamento, e nós já vamos falar disso depois mais para o fim. Quanto mais resistente ela for, e aqui o objetivo também, aqui o objetivo também não é fazer uma floreira de plástico, não é? Por isso... Nós já sabemos que estamos a fazer uma floreira de madeira, que ela, naturalmente, com o tempo, vai ter o seu desgaste e que claro. vai, vai acabar por, por, por dar vida a outra coisa. Pronto. Eu aqui, neste caso, vamos aqui dois, vamos só tirar mais um. Eu vou deixar este, eu já explico porquê. Mais é esta... este tipo de trabalhos. É o que tu gostas de fazer nos teus tempos livres. Exatamente, é. exatamente, exatamente. Eu, como estava-te a dizer, eu como fotografo muito junto ao mar, anda muito lixo, anda muito lixo no mar e o lixo que nós vemos no mar, infelizmente, é só cerca de 20-30% daquilo que existe no oceano, o resto, o resto nós nem conseguimos ver. E então tenho apanhado até, às vezes, apanho de paletes. Eu faço muito, muito trabalho com madeiras, que uhum. apanho dos barcos, e, e pronto, e o princípio continua a ser este reutilizar tudo, reaproveitar uh, e tentar fazer com isto peças em que não sejam apenas decorativas mas que sejam também muito funcionais, percebes? Sim. Que consigas utilizar no teu dia-a-dia. São -dia. Uh, então, só benefícios. Ajudamos no ambiente sim. a apanhar o lixo e, e ajudamos muito nessa vertente e a criar, basicamente. Mas aqui, às vezes, há alguns que são assim um bocadinho teimosos. E pronto. O que é que nós vamos fazer aqui? Vamos. Agora, é que nós com estas quatro já nos conseguimos... Nós vamos fazer assim. Eu há pouco fita, aqui, Eu há pouco não disse, estas, esta floreira tem... Esta floreira vai ter um metro e vinte. Um metro e vinte. Nós vamos fazer, aproveitar aqui as madrinhas todas... Vamos fazer assim com 46, ok. Vamos só tirar aqui uma medida. Eu vou fazer aqui um corte, vou pôr aqui 46, dobro de 46. Ah, agora... 92. Exatamente. Pronto, exatamente. Não estava à espera desta. Pronto. Ok, 92. Então pronto, vamos fazer aqui dois cortes, muito simples. Vamos usar aqui o nosso tic tico aqui a bancada outra vez um bocadinho para o lado. Temos aqui o nosso esquadro. Vou só fazer aqui um... Nestas primeiras eu vou fazer só aqui um esquadro. Eu depois no fim, se tivéssemos tempo, eu gostava de fazer aqui um efeito. Mas como não sabemos se vamos conseguir ter tempo ou não, vou fazer aqui uns cortes limpos direitos. Ok. Ok. Uhum. Pronto. Vou fazer um mais barulho. tem churrasco ou churrasqueira lá em casa, estas aparas são espetaculares para depois fazer um grelhado, seja ele de carne ou de peixe. Tudo se aproveita. Tudo Estamos se sempre a pensar claro. na melhor forma de comentar claro. Por isso, agora, não precisamos do esquadro, vamos fazer aqui uma batota. Vamos marcar uma mais outra aqui. Nuno, tu já és um profissional a ah, utilizar sim. todas estas ferramentas sim. e tudo o que nós temos aqui, porque os teus trabalhos normalmente são todos uh, com, a usar tudo tudo isto que temos aqui, mas para quem não tem tanta prática hum. lá em casa uhum. e que está a assistir e quer fazer o mesmo lá na sua casa, quais é que são calhar, os cuidados que podemos alertar as pessoas lá em casa? Por exemplo, agora a cortarmos com o tico-tico os óculos, seria uma boa opção? Sim, é as pode as ser os óculos e, sobretudo, quando trabalhamos com a madeira, com luvas. Ok. Sim. Ok, por causa das farpas, alguma ponta de prego que tenha sido mal retirada ou algum prego que, esteja que, que a gente na primeira perceção não, não encontra logo. Por isso, óculos sim. E, e, oh, e, e as luvas, luvas. também serão um é fundamentais. Evidente, é, evidente, evidente. é bom alertarmos porque claro, claro. ficamos claro. tão entusiasmados por meter mãos à obra eu, que não nos eu, esquecemos eu, de alguma coisa Eu, assim, eu, ia, tipo. falar, <risos> eu ia falar nisso um bocadinho mais à frente, que assumidamente hoje, como estamos com algum limite de tempo, é uma questão mais prática. Claro. Sim. E, é evidente que a parte da segurança nunca pode ser menosprezada e, e, e aplicarmos dela, mas hum, eu hoje, só por uma questão de ser mais prático, Sim. não estou utilizado. Eu normalmente uso, Sim. mas estou a fazer com outro ritmo. Mas okay. estou é um, <risos> um bocadinho mais acelerado. Vou fazer aqui uma conta. Estamos com 30. Precisamos de mais... Precisamos de um pouco mais. Vamos cortar aqui. Pronto, e o processo é relativamente simples. Alinhamos todas e depois vamos deixar uma decoração e um acabamento depois para o final. Vamos cortar esta. E nós no total vamos ter que ter 120. 120. Já precisamos de mais algumas. Aqui. Depois precisamos ter aqui uma no comprimento. Vou usar umas mais direitas para fazer a nossa, as nossas paredes. E vamos usá-las, vamos ver aqui destes pequeninos que caíram. Vamos usar este para tirar os pregos. Esta vou tirar os pregos e vou utilizar. coisa que eu aconselho lá em casa é que haja realmente uma bancada com espaço. Sim. Quanto mais espaço, o espaço não quer mais. Por isso, quanto mais espaço nós tivermos, melhor. Esta bagunça também faz parte dos trabalhos claro, bricolage, não, não, assim, não é? Se não fosse assim, não tinha graça. <risos> Exatamente. Eu, eu acho que esta, como há pouco eu estava a falar, é a minha maneira de atrairmos os, os miúdos e os graúdos a participar, que é fazer disto um, um, um workshop em, em movimento, sim, cheio, que cheio, mais cheio de ação, claro. Sim. Senão eles naturalmente vão estar agarrados a videojogos. Vamos tentar aqui esta até 1,20m. Um Só que esta, esta já é outra. Esta já não vou usar para dar muito. esta madeira já não tem muita força. Eu vou tentar arranjar aqui outra que nos traga mais resistência. Vamos, aqui é esta. Talvez aqui é esta. Elsa, eu não estou-te a deixar fazer nada, mas eu daqui um bocadinho já põe. a Já vais à trabalho. Claro. Pois é, estava mesmo à espera disso. Claro! <risos> este aqui é a prenda. vai outra. Esta já é muito mais recente, vamos usar esta como uma das paredes. OK. Esta parte é a parte que realmente é um bocadinho mais chata, porque nós fartamos de fazer coisas e parece que a obra não avança, mas é fundamental, ok? E parece que não, mas para fazer uma floreira deste tamanho ainda precisamos de bastantes paletes. Pode parecer Sim. à primeira vista que são uma ou duas, mas na prática é mais, ok? Porque também é necessário fazer essa escolha das ripas. Convém, convém, não, convém. Temos convém. isso em atenção. Eu aqui vou fazer uma coisa, vou aproveitar estes bocadinhos, vou só tirar aqui uma. 44 esta passo não tem mais baixinha, vou fazer aqui uma. Bem, como eu estava a dizer no início, quando escolhemos as, as lâminas aqui para tico-tico, há várias referências com a dureza da madeira. Eu escolhi logo uma mais forte, porque, como íamos trabalhar com várias, assim estávamos mais à vontade. Claro, okay? claro que sim. Vamos cortar aqui outra. Já estou a trabalhar, não. Você já? Ótimo. A ver, Ótimo! Mas estou a arrumar aqui a nossa bancada de trabalho. Muito bem, isso é fundamental. Pronto. Isto é como cozinhar. <risos> Se não tivermos as coisas prontas, não conseguimos trabalhar. Ok, agora ainda vou tirar os pregos a esta, vou trabalhar com esta. Vamos ver, e já temos aqui quase, já não nos falta muito. Ok, boa. Já dá para cortar esse. vou pôr este aqui, vou passar este para aqui. E já vamos aqui dar mais umas pancadas. Vou, isto para cá. vou usar esta, esta está inteirinha, muito bem, vou cortar esta. Vamos fazer aqui aquela nossa batota. Vou dispensar aqui a fita métrica. Pronto. Mas também é giro que fico umas madeiras umas mais grossas, umas mais finas, umas mais toscas. Uh, porque é isto, reciclar e recuperar, tem mesmo a ver com isso. Estas coisas não têm que ser todas certinhas. Depois nós, no fim, já podemos falar nisso. Podemos fazer um tipo de acabamento diferente e, consoante o nosso gosto, uh, optamos por uma coisa ou outra. O objetivo já lá vai. não é ficar perfeitinho, é mesmo ficar personalizado. Exatamente. Lá, um exatamente. exatamente. É. Esta e esta máquina de extra, este tico, -tico funcionando aqui na perfeição. Nós deixamos também disponíveis as referências dos produtos que usamos no nosso workshop. Uhum. Para depois os nossos clientes já tenham algum trabalho facilitado. É serem com os códigos e depois é só meterem mãos à obra. Têm tudo para meter mãos à obra. O nosso vídeo fica também disponível no canal do YouTube e também no Facebook. Podem rever as vezes que forem necessárias para depois reproduzirem os vossos trabalhos. Portanto, agora é para se inspirarem. Muito bem, então agora vamos fazer uma coisa. Vamos fazer assim. Eu já venho aqui, ainda temos que cortar mais umas madeiras. Ainda não, chega. Ainda não chegou aqui ao metro. Ainda não chegou aqui ao metro e vinte que nós queremos. Então, depois já vamos alinhar. Pronto, já vai ser uma coisa mais ou menos assim. Eu vou alinhar, vou usar aqui a nossa própria bancada como régua para fazer aqui uma certa esquadria. Uhum. E já vou explicar porquê. Depois, calhar, Paulo, e vou arranjar outra mais larga. Ok, nós há bocadinho, há bocadinho não disse, mas uh, nós vamos usar aqui a nossa largura toda, a nossa altura toda do pé da palete. Okay. Ela vai ficar com, ela tem aqui cerca de 14 cm. Por isso, o que é que eu vou fazer aqui? Vou fazer aqui uma bitola de 14 cm deste lado. Vou fazer aqui uma bitola de 14 cm. Eu vou fazer aqui uma deste lado de 14 cm. Desculpa, que eu tenho que ir aqui. Já está aqui a metálula 14. Ok. E vamos pôr de um lado ao outro. Então, okay. Pronto. Preparada aí com, com a caixa de parafusos, Elsa? Como é sim, que é? Sim, sim. Estás cheia, cheia de vontade, <risos> ou não Eu estou a sentir uma vontade espetacular da tua parte. Ora bem, estou cheia de vontade. Ótimo. Que é que então, vamos usar precisar. esta máquina espetacular. Uhum. Vamos usar uma ponteira T20. T20. Estas caixas têm uma coisa espetacular. Em que estas, estas próprias caixas já trazem a ponteira. Porque isso é uma coisa que nós às vezes compramos as caixas e andamos ali um bocadinho à nora. Okay. Estas são impecáveis, já vem cá a ponteirinha dentro. Ok, vou usar aqui um parafuso de 4mm e com 3cm de comprimento. Aqui para o tipo de paleta que nós temos está perfeito. Por isso, vamos usar... Eu vou aproveitar e vamos dar te lá para okay, casa para força. os nossos seguidores também acompanharem. E assim seguem também a tua sugestão. Tendo em conta que assim também é mais fácil... Já que os nossos materiais, os nossos produtos, estão todos prontinhos. Ok, vamos aqui, vamos recuar aqui uma velocidade vou fazer aqui. Ok, acaba. Então, tens que mudar tens que mudar mais parafusos, se faz favor. Eu vou dar aqui um bocadinho mais de potência. Ok, vamos aqui a este. Pronto, trabalho um indicável, pode, pode espalhar, espalhar, está ah, isso mesmo. Vou aqui fazendo um mau contacto, estamos bem, estamos alinhados. Temos que. não tenho aqui bateria suficiente nesta máquina. Esta? Nesta. Ela, pois a bateria está no fio. Nós temos o nosso carregador, que também tem o fio. Dá-me só carregador. um recebido. Carregador. Só para ligar à ficha. Assobeu. Vamos meter a nossa Tam. bateria da máquina a carregar. Aqui. E exatamente. Pronto. Vou meter ali na nossa fichinha, okay. vou desenrolar o fio, para facilitar. Estes são os diretos, não, não? Exatamente, directo, exatamente, exatamente é não Se não fosse assim... Ah, mas preciso, talvez a outra máquina... Bom, não havendo aqui uma máquina... Hum. Então, vamos pedir aqui ajuda só para meter isto a carregar. Ok, então, mas enquanto, enquanto esse problema é resolvido, eu vou continuar a cortar porque eu ainda preciso aqui mais madeira. Está bem, não? Por isso não então há eu vou meter isto a carregar. Sim, sim, por favor, ah, bem, pode por favor. Vamos aproveitar aqui mais estas madeiras. O processo aqui é um bocadinho repetitivo, mas tem que ser feito. de volta, estamos a resolver, está bem? Não? Sim, sim, sim. Não, até chegar a essa parte, até chegar a essa parte, e temos aqui um, um bocadinho. Ok, pronto. Vamos cortar também outra vez aqui nas mesmas distâncias. É preciso muita madeira, ao, ao, ao contrário daquilo que se possa imaginar, sim fazer uma Podíamos ter feito uma mais pequena, como eu disse há pouco, e estou-me a repetir, mas uh, para que fique, para que se aproveite tudo, é preciso algumas paletes ainda. Porque esta floreira, antes de ser floreira, nós vamos lhe vamos dar, vamos dar outro uso, mas eu depois só vou dizer mais à frente. Está bem? Pois é. É uma surpresa. Exatamente. Faz parte dos diretos é essas surpresas. Ok. Ok. Ok, pronto. Vamos cortar, vamos tirar. acho mais ou menos quantas paletes, não é Olha, esta floreira precisamos de umas 4 paletes. Okay. Pode também que ela vai ficar, atenções, vai ficar grande. Esta floreira vai ficar com 1 metro e por 50. Uhum. Okay. Uh, depois não sei uh, uh, se a Fernanda, a Fernanda vai ter aqui uma floreira que dá quase para colocar aqui palmeiras acho <risos> que ela não gosta muito de palmeiras, nem é quem está a acompanhar, tem de ver o nosso workshop até ao fim e tem de assistir ao dia de hoje até ao fim, temos mais um workshop também às 9 da noite e até lá vamos ter mais momentos que também vão passar no nosso, nas nossas plataformas digitais portanto fiquem atentos, fiquem desse lado depois vão perceber as voltas que esta floreira ainda vai dar. Vai mesmo. Ora bem, então vou fazer aqui mais uns golpes, mais uns cortes com a nossa serra tico-tico. Pronto, esta realmente, nós optamos por ter aqui dois tipos de equipamento. Um ligado à corrente normal e a de bateria. Eu costumo trabalhar com as duas e realmente normalmente a corrente nunca nos deixa ficar Não, nunca falha. normalmente nunca falha. normalmente a bateria pronto tem esta vantagem realmente podemos transportar para todo lado e estas máquinas realmente são são, são super práticas sim, sim. sim. E, e pronto e fazem fazem trabalhando de uma maneira ou de outra agora pronto vamos então avançar uh -huh. aqui claro. parte que vai haver aqui muita madeira para fazermos o nosso grelhado no fim, daqui um bocadinho quando acabarmos aqui o nosso live, vamos fazer... <tos> nos certificar já está praticamente 1,20m um depois precisamos aqui de dos tais 52 52 precisamos aqui mais um bocadinho Ué, ainda, precisa, ainda precisamos tirar mais ainda vou ter que ainda vou ter que cortar aqui ó. ou seja a bancada a ser grande não não é demais? Pois okay? não, já percebi Dá para não. perceber, não é? Sim. Que isto realmente ocupa-nos ocupa algum espaço. Eu também posso dar aqui umas pancadinhas nesta, a ver se consigo tirá la Aí está. Aqui outra, com outro tipo de madeira. Esta é ainda bem mais grossa do que as outras, mas é mesmo isto. O princípio é mesmo este, está ótimo. E vamos ficar aqui com uma, uma floreira bastante sofisticada a nível de madeiras. De espessuras e de qualidades das madeiras. Bem. Mais de metade do trabalho o elfa, é tirar pregos e cortar madeira. Sim. Mas este realmente é o, é o, é o, é o, é o gozo e faz parte do processo da reciclagem claro. e da reutilização ser este. Seria muito mais fácil irmos e comprarmos as madeiras, não é? Muito mais rápido, isso. mas, mas, aqui, está a essência mas aqui, também aqui é o princípio, não é? Exatamente. Okay. E depois a outra parte será começarmos a encaixar Exatamente, aqui as isso. peças Exatamente. da Exatamente. nossa E no final, decorar o nosso com, gosto. Com o material que eu trouxe do mar, recuperado e retirado lixo de plástico que eu trouxe do mar. Estamos a guardar essa parte final. Sim. E, tenho a certeza que vão gostar muito de, de ver o que ainda vem por aí. Por Mas pode ser adaptado também com as tintas, por exemplo, não, não, com, e vai, com, com vários e vai. tipos de, de materiais. Nós hoje estamos muito focados também na sustentabilidade e tentamos sempre também que os nossos workshops e que as nossas ações envolvam muito o impacto positivo no, no meio ambiental. Uhum. Tentamos sempre que ir por aí nas nossas ações. Portanto, hoje é o workshop perfeito, é um excelente exemplo um excelente trabalho a nível ambiental que tu também já fazes, não é? De integração, eu acho que hoje vamos conseguir, acho que não, vamos conseguir integrar tudo, desde as madeiras às tintas, Sim. temos uma opção também que menos, mais ecológica ainda, por isso depois vamos trabalhar, vamos trabalhar com essas opções todas. Ótimo. Esta máquina tem com essa bancada. Não precisamos de um matel para já. Estás com vontade para afudar, Elsa? Sim. Não me digas que não. <risos> Estou. Ah, pronto. Claro que sim. Claro, vamos embora. <risos> não vieste parar ao sítio certo. Vamos lá embora. Vê se ela já está... Ah, então ela lá se está tudo ok. Vê lá se está certinho. Meti... É eu... Essa em princípio já vai já não nos vai falhar mas esta não é daqui Ela não é daqui então ainda não vai ser esta não vai ser dar esta. para a nossa não não vai ser esta não esta não é daqui não. nós temos ali uma carga pronto então pronto então, então mas eu... mais um bocadinho tá ah, bem ok então, mas isso eu tenho aqui que eu tenho ter ainda tá. okay. fica aqui ok por isso podemos fazer assim um, vamos só aqui Vamos afinar este aqui. Ah, Vamos passar aqui. Vamos ter a certeza que ela vai nos bater aqui certinho no 1,20m, que é para uhum. termos o comprimento completo. Okay, se quiseres, eu faço te algumas coisas. Sim, se faz favor. Agradeço. Não, é? eu agradeço, eu agradeço. Nossa. Vamos lá. Isto aqui convém mesmo bater certinho, 1,20m, mesmo Sim. que toda a gente consiga. Agora tem que encontrar uma que casa. Aqui. Que seja exatamente esse patinho que falta. Vamos ter que fazer aqui um bocadinho de. Ora bem, ele está aqui um bocadinho a passar, vamos ver se eu consigo arranjar aqui uma. Se quiser as zonas que não servem, que é para ser é, menos opções. Elas vão fazer falta agora a seguir. Sim. Vão. Elas vão fazer falta agora a seguir. A Ora bem, é eu vou inventar que... aqui uma coisa. Deixa-me inventar. Isto está tão giro. Claro Vamos que sim. Vai, tá, vou inventar. A ver se consigo. A ver se consigo. Está aqui o nosso amigo. Vou só inventar. Pronto. Vou só, vou só deixá-los apontados. Uhum. Que é para depois, quando ela vier a, a nossa bateria. A nossa bateria. Exatamente. Não Fica só aqui. Ponto. Até porque está marcado... É muita madeira, não parece? Pois é. Eu também não tinha a noção que íamos usar todas paletes. Mas a pessoa depois que vai fazer o workshop seguinte vai gostar? Sim. Ela adora, vai ter aqui muito com o Pronto, isto Verem lá em casa, isto é apenas para apontar para nos facilitar o trabalho que virá a seguir. Aí, Pronto, e depois ainda vou fazer outra a seguir. Okay. Pronto, está alinhado, está mais ou menos alinhado. Volto também a relembrar a quem está a assistir ao nosso workshop. Para visitarem também as nossas lojas, um, pode aproveitar para ver a sua loja mais perto da sua casa, para ver o que é que está a acontecer lá, vamos ter algumas aulas momentos eu faço, onde aproveitamos coisas muito práticas para fazer no nosso dia-a-dia, -dia. em 10 minutos aprenda a fazer coisas fantásticas para fazer na sua casa, portanto, aproveitem. Estamos a aproveitar agora este ano para começarmos as ações mais junto um dos nossos clientes. tivemos muito tempo afastados e agora tem de ser aos poucos, também ainda com muitos cuidados, como já sabemos. Mas desafio-vos a hum, é irem visitar as vossas, as vossas lojas mais, mais próximas da vossa localização e vão passar assim uma manhã diferente. Levem a vossa família. Amanhã é Dia do Pai, como a Bruna há bocadinho referiu e muito bem. Será também uma manhã muito, muito divertida, certamente. Eu acho que hoje abriu uma loja nova em Carcavel, salvo eu. Exatamente. Sim, sim Pronto, aqui para as pessoas que estão mais na região de Lisboa, está aqui bem pertinho. Ora bem, agora temos de ter 52, 53, eu vou ver se consigo arranjar aqui uma, 8, 8, e esta, esta era perfeita, então vá, vamos a ela. Precisamos aqui do nosso tico-tico, preciso do tico-tico, Elsa, por favor, traz-me por favor. Ah, está aqui, está aqui, desculpa, Aqui aqui, Vamos lá. 52, 45, tem que ser uma madeira limpa ok Baixo. vamos aproveitar aqui uma que está aqui perdida vamos ver quanto é que ela tem 52 esta mesmo, está perfeito vou fazer aqui dois cortes. fazer aqui Vemos bateria? Sim. <risos> Tudo se resolve. Claro. Pronto, nós podíamos realmente fazer manual, mas então o manual é que nunca mais saímos aí, não é? Sim. Então, Tínhamos um workshop até, ah, sim, até sim, à noite, sim, mas não sim, pode sim. ser porque às 9 horas temos outro. Temos de dar a ver claro, às nossas colegas claro. também para brilharem com, claro. com outro tema. Portanto... Ok. Então, não queres ir fazendo isso? Eu acho que tu nasceste para isto, sim, sim. Elsa. Tens de me ensinar. Claro, isto é muito fácil. Vamos <risos> lá ver. Espetacular. Pronto. Até parece fácil. E yeah. é. Bora. Então Vamos embora, sem medos. Só assim? Só assim. pode ah, então, Se eu faço isto bem, vocês em casa. Cuidado com os dedos aqui. Isso. Sim. Boa, boa, boa. Boa. Vem para aqui. Okay. Vamos embora. Então, já não falta tudo. Sim. Não. <risos> se não fosses tu que seria de mim. Vamos embora. Ai, Vai olha, estás-me é. a estou tá, a ficar tá nervosa. Ótimo, tá. <risos> Vai, pode tirar os teus dedos, sim. tira os teus. Vem ah, ah, cá, Impecável. Okay. É o princípio, podes tirar as mãos, isso. Boa! Posso vir embora? Pode, sim, já, estou, já estou prontíssima. Ok, então vá, me ir aqui ao fim, que eles já estão aqui mais difíceis. Já tive o meu momento Não, foi espetacular. De espetacular. <risos> ok. Pronto, temos aqui uma base. Como é que estamos de tempo? Então... Ainda te dou 20 minutinhos. 20 minutinhos? Sim. É que espetáculo. Chega! Ui. Conseguimos? 20 minutinhos. Acabar 20 este excelente trabalho. Claro, claro que sim. Vamos só fazer <risos> Mas sem pressão, mano. Sem pressão. Não, não. Sem não pressão. claro. Qual pressão? Vou fazer aqui uma batata. deixa lá dizer. não pode ser só eu a ficar nervosa, não é? Não, não estou nervosa. Pois isto para ti é como a perna às costas. Não, é, tranquilo. <risos> E para as pessoas lá em casa fazerem como Também, também. Assim. também. Assim, sei, vamos fazer assim. Com 20 minutos já não temos aqui muito tempo. Mas vamos fazer assim. Eu vou deixar estas madeiras agora a seguir. Vamos fazer assim. Vamos. Vamos fazer uma batota. Hum. Não é só o Luís de Matos que sabe fazer magia. Nós também sabemos fazer magia. Ah, nós aqui fazemos claro, muita magia. Claro. Pronto, vamos voltar à nossa base inicial da paleta. Vamos colar aqui. Pronto, e vamos fazer assim, vamos fazer, assim. Vamos fazer aqui uma batatazinha Elsa, e vais-me ajudar. Sim. Ok, vamos fazer o seguinte, vamos. Eu trouxe esta de casa, uhum. feita, porque realmente o tempo que nós temos é espetacular, mas uh, não é suficiente para fazermos aqui correr. tudo. Sim. Vamos utilizar aqui uns parafusos maiores com a mesma cabeça T20 do que uh, a que fizemos aqui neste, nestas paredes sim. e são estas que vão segurar aqui a nossa a nossa paleta que a nossa base, ok? okay? Vamos mostrar os parafusos. Podes mostrar, sim. sim. Antes disso eu vou -te pedir uma ajuda. Então, Vais -me, -me. Vai me só segurar aí aqui assim um bocadinho, aqui assim no meio que é para eu conseguir dar aqui com força. Okay. Aqui é o suficiente? Sim, aí é o, aí é o suficiente, aí está perfeito. Pronto, porque isto é a ideia, quer dizer, nós podemos fazer isto sozinhos, mas se tivermos companhia, ah, torna, é tudo mais, é. torna tudo muito é mais interessante. É, mais, torna tudo mais, mais, interessante, mais agradável. Né? Claro. Vou utilizar outro parafuso, desculpa. Deixa estar, deixa estar. Aqui. Aqui. Vou utilizar antes este mais pequeno. Ok, acho que podes achar. Sim. Sim, ela não sai. depois já eu vou outra vez. Deixa-me só ver, desculpa. Ah, cá, desculpa. Ah, cá. Já estou a roubar o material. Não, fazes bem. Vou só utilizar esta ponteira. Vou utilizar a ponteira que vem nessa caixa Também pois, vem para... nesta. Vem nessa. Oh, Toda estas, caixas, estas, okay. caixas, estas caixas são espetaculares porque sim. trazem as ponteiras certas e assim Exatamente. nos fazemos andar. mais dois. Sim. Obrigado. Ok. deste lado. Ok, temos uma parede da floreira terminada, vamos aqui fazer outra batota com outra, vamos pô-la aqui. Precisa-se que agarre não? É? Ela vai ficar assim? Sim. Ok. Vou-te só pedir para segurar -se aqui um bocadinho, só okay. por favor, pronto, só assim, ok. Deixa, deixa vir para cá um bocadinho, desculpa. Ok, e agora vou virá-la, podes me dar mais um parafuso dos grandes, por favor. Pronto, a floreira realmente é, é enorme. Vou só tirar aqui o tico-tico. Ok, vamos passá-la para cá. Pera, isto Obrigado. Aqui. Pronto, ela já vai aqui. Podes me dar mais um, por favor? Uhum. Que bela colaboração. Estás a ver? Estás contratada, Elsa. <risos> Até tenho um certo continuo Sim. para floreiras. Ok, pronto. Temos metade da nossa floreira basicamente está pronta. Agora, eu vou tentar com este bocadinho que nós fizemos aqui, pô-lo cá para cima, vou um aqui Ela falta aqui uma parte, mas nós já vamos tratar dela. Okay. Ela vai para aqui, que okay, vais-me continuar a ajudar daí. Uhum. Agora, ela tem que ir mais para aí, tens que deixá-la aí. puxá-la para cá a para bancada. Cá. Pronto, depois vamos deixar estes acabamentos para o fim. Eu vou só fazer aqui preciso, por favor, de mais dois parafusos destes grandes. Ok, obrigado. vou para cá, obrigado. só passar aqui um bocadinho, desculpa. Ok, perfeito. Agora vou aqui ao meio. Obrigado, está ótimo, está ótimo. Ok, pronto, então vamos fazer assim. Agora ela está praticamente, eu vou só lhe dar um toque naqueles, vou para parafusar este aqui também, dar um toque aqui neste. Ok, agora aqui até podemos fazer de outra maneira. Fazemos assim. Uhum. Às vezes facilita fazemos assim, até porque fazemos a força. E ela é assim. Aqui está. Ok. Impecável. Pronto. Se tivéssemos tempo. Eu vou contar aqui, começar aqui um bocadinho pelo fim, se tivéssemos tempo. Esta nossa floreira, podíamos utilizá-la como um carrinho de rolamentos. Eu sei que isso hoje é um objeto estranho lá em casa, um carrinho de rolamentos. Claro que as crianças tinham um pouco capacetes, luvas, óculos e por aí adiante. Mas nós, na floreira, podíamos utilizar estas quatro rodinhas. Uhum. Okay. Eu se calhar não vou pôr, porque se calhar já não temos tempo para isso. Mas é uma opção, é uma solução. A opção sugestão. era esta. Porquê? Porque ela naturalmente vai ficar, com muito volume, vai ficar pesada. Uhum. Não é? E então tínhamos estas rodinhas. Uhum. Mesmo para transportar. Mesmo para, para transportar. Bastante. O que é que nós fazíamos aqui? Utilizávamos exatamente esta base. São estes cubos. Os cubos da floreira. Ficavam aqui encaixados. Okay. Okay. Quatro são suficientes. Estas rodas são muito baratas e têm uma resistência incrível. Eu compro rodas destas há vários anos aqui Sim. e farto de transportar coisas com elas. e Isto nunca, e nunca aguenta. Nu aguentam. São altamente resistentes, Sim. ok? Isto aqui eram só quatro parafusos e tínhamos a base, tínhamos móvel. Porquê? Uhum. Porque apesar dela ser de exterior, há muitas pessoas que têm ratos, têm varandas. E, e realmente mover uma floreira deste tamanho, com, com esta quantidade de terra... É uma super floreira. É uma super... Exatamente, não é uma floreira, é uma super floreira. Não é uma simples floreira, é uma super floreira. Pronto, o que é que... Eu vou virá-la, vou virá-la aqui ao contrário, vou virá-la para a cor. Porquê? Porque eu trouxe... Pronto, o princípio é este. Sim. Eu trouxe com madeira que eu tinha lá de, de casa, também utilizada noutras paletes, que foi toda reutilizada, toda cheia de cor. Nós, a nível de acabamento, podemos fazer sempre dar cor. A nível de interior, eu acho que fica mais simpático. Como ela vai levar a terra, devia de levar um, um verniz. Uhum. Okay? Porque era para proteger, para tornar mais impermeável a madeira. Okay. Outra opção é aqui a cera. Exatamente. Aqui é a cera. Pronto. Eu, eu, nós não vamos, não, não, não vamos ter tempo, mas é assim. Eu tenho, nós temos aqui a lixadora que eu trouxe. É uma lixadora que eu tenho da Dexter, bastante antiga. Se as pessoas hoje forem à loja... Eu acho que já não encontro este modelo, mas ela está velhinha, mas está farta de trabalhar e funciona. Eu posso ligá-la e ela quero O que é sinal. É é é... é podemos sempre utilizar aqui dois tipos de lixa: podemos utilizar uma lixa um bocadinho mais grossa, aqui Podemos, para dar, para dar o, primeiro, o primeiro desgaste, que seria, seria aqui uma lixa de, de 40, e depois a lixa mais fininha, uma lixa de 120. Isto depende sempre do gosto de cada um em casa. Como é que quero o acabamento? Exatamente. Eu normalmente até gosto das coisas assim com um ar um pouco mais rústico. rústico um sim. bocadinho mais uh, mais rústico. É mesmo eu é termo. Sim, sim. E, e, e não, não lhe gosto de dar muita lixa. Mas quem gostar de dar fica um acabamento, essa opção, fica claro. essa opção. Ok? Pronto. Nós não... E agora aqui, ia é só fazer uma pequenina decoração, ou seja, a nossa floreira, basicamente, terminando aqui esta parte que agora não vamos conseguir porque não temos tempo, o efeito seria este. Podíamos ter colocado aqui as rodas. E agora vamos tentar fazer aqui uma brincadeira. Eu vou limpar vamos a bancada. Vamos dedicar 10 minutinhos assim à decoração. 10 minutos, minutos à decoração. Acho espetacular. É que estou desejosa para este momento. Então e está e bem. Então vamos, então vamos lá. está também Então vamos lá. Pronto, vamos largar a lixa, vamos tirar daqui o tique-tique. Tipo tirar isto, vamos utilizar esta peça agora aqui vamos já podemos tirar isto também daqui? sim, sim já podemos tirar isto daqui vamos, vamos tirar, estas coisas podem ficar aqui estão todas ótimas, sim. vamos tirar isto vamos utilizar aqui nós agora aqui podemos utilizar duas peças eu vou fazer, vou fazer nesta sim, vamos fazer nesta vou fazer aqui nesta vou fazer aqui nesta isto vai-se aguentar aqui o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos pegar, um bocadinho, nas... Algumas coisas que eu não trouxe. Sim, eu trouxe, eu trouxe aqui um bocadinho do lixo que eu apanho. Eu trouxe uhum. este lixo que é propositado, este é o plástico, ok? Uh, desde a caixa, a caixa foi encontrada também no mar. Também. Também no mar, ok. Isto são cabos, o que nós encontramos, a grande maioria do lixo que encontramos no mar hoje em dia, vem das artes de pesca, se quiseres puxar um bocadinho mais a floreira para aqui. Sim, sim, sim. sim. Isso, sim, sim. Eu vou até eu tirar, eu até vou tirar. Sim, eu vou tirar. Eu, sim, eu, vou, tirar. eu, vou, eu vou colocar. Eu vamos fazer disto. Eu escolhi este especificamente. Isto vai ser os nossos puxadores da flor, Ok? Sim. Pronto. Vamos escolher um de cada cor que eu gosto destas coisas também um bocadinho... Eu acho que nós podemos fazer mais um workshop depois com esta parte. Claro. Com a decoração. Claro. Fica aqui a sugestão. Okay. Eu acho que isto estava mais uma hora à vontade. <risos> à vontade. Eu vou fazer assim. Vamos, eu vou utilizar este cabo, eu até trouxe vários, e vamos utilizar talvez este, o mais fininho. Porquê? Uhum. Porque quando a floreira tiver se a terra, nós vamos querer deslocá-la naturalmente. Ou seja, ela pode ficar fixa ou podemos querer deslocá-la de um lado para o outro. Uhum. A questão das rodas é sempre uma opção, mas eu acho que é sempre colocar. As rodas são bastante baratas e são mesmo de aplicar. Ok? Sim. Pronto, agora aqui, o que é que vamos fazer? Vamos utilizar aqui o nosso. Aparelho, colocar aqui na opção da parafusadora e eu vou tentar fazer aqui dois furos daqui, não se vai ver? Ok, vamos Para ver se... Para colocarmos corda? Sim, uhum. é assim Elsa Quando estamos no mar, estas pecinhas são cabos. Só em terra é que elas são cordas, ok? Por isso nós não podemos. Se um pescador nos ouve dizer isto, a alguém, Até leva a mal. A alguém não levamos logo é com o martelo, não, ah, não? somos pronto, a Ah, pronto, ok, pesca. ok, ok. Somos da arte a bricolagem. <risos> pronto. Agora, o que é que nos falta? Falta-me aqui uma peça. Eu acho que não trouxe... Ai, não, não, não... não. Mas eu tenho outra É os directos, lá está. Não, lá. não, não, é um, é, é, um, é, uma, é um simples x ato mas isto... Desculpa, espera. <risos> Calma. Porque nós... Eu acho que este é o workshop nós... mais dinâmico e mais inesperado de todos os tempos. Nós, como, bom, -te nós ir, como bom portugueses que somos... Não é é somos Aquele... sempre. Sim, claro. Aquele é povo que é o desenrasca... Tu sabes o que é que era o desenrasca ou não? O desenrasca, Sim. isso tem uma história por trás. De onde é que vem a palavra desenrasca? Não sei, mas ah, tu vais mas, me ensinar. Mas eu a... vou até ensinar, claro. Sim. O desenrasca era aquele português que foi nas naus no, nos descobrimentos, que ele fazia tudo e foi aí que ficou o desenrasca. Foi daí. É verdade. Ah, isto tinha de ter assim uma explicação. Há outra palavra muito gira que vem dos descobrimentos, mesmo que eu não posso falar aqui. Não. Mas eu depois digo depois. Está bem, então depois diz que tá tem off. Eu digo que tem off, tá combinado. Bem? Combinado. <risos> combinado. Uh, por isso, vamos tentar. Fazer aqui magia. E vai correr bem? Vai, vai dar certo? Claro! Vai? Claro! Claro que sim! Claro que vai! Mas o que é que tu crias mais, além destas floreiras super floreiras? Olha! O que é que tu tens criado mais assim nos últimos Olha, tempos? Tenho criado uh, canteiros. Que Mesas, é. sim. Mesas tudo recolhido e recuperado no mar. Sim, sim. Ok? E então, estou a preparar agora, uh, a nível pessoal, uma mega exposição para maio. Com esses trabalhos? Com esses trabalhos, ah, sim. sim. E é um trabalho de fotografia dedicada a todo o lixo e todas as coisas que eu tenho apanhado no mar. Então junta as tuas duas paixões. Exatamente. A fotografia Exatamente. e também estes trabalhos com as recolhas. Exatamente. E, é, e vai ser uma exposição não só dos trabalhos, que é dos trabalhos, mas também de sensibilização, para que as pessoas também percebam que, a partir das coisas que apanhamos no lixo e no mar, se pode transformar e dar origem a peças muito engraçadas e muito funcionais. Porque não se trata apenas de decorar. Trata também de fazer... Uh, Coisas decorar, úteis, úteis que nós usamos no dia-a-dia. -dia. Qual é que queres para este lado? Qual é que fica aqui? Eu, eu gosto desta assim. É o um verde, o verde, Sim, ok. ok. Eu já tinha confessado que eu okay, gosto muito okay. de verde okay. logo no início da nossa Ok, workshop. ok. Por isso pode ser já esse. Muito bem. Então pronto. Vamos fazer... É uma coisa muito simples. Eu estou a escolher uma peça destas porquê? Porque isto vai ficar pesado. Uhum. E se colocares a mão a fazer força no cabo, não é? Sim. Vais-te magoar. E então, podendo utilizar estas peças, estás a ver? Vamos fazer assim: vamos fazer sim, só sim, aqui sim. um nó muito simples. Ele vai cair é aqui naturalmente de um lado ao outro. Vou fazer só aqui um nó super simples. Sim. E pronto, agora imagina um carrinho de rolamentos destes, com rodinhas. Super espetacular. Pronto. Temos aqui o puxador. Nono, para que nada te falte, ah, um de -te. Mas eu trouxe só que ficou ali <risos> na outra caixa. Que é mesmo para ir acabarmos em beleza. Sim. Estás a ver? Sim. Não, mas é. pronto, olha. Mas, sim, ótimo. Pronto. É uma porque, excelente ideia, uma excelente opção. Porque, porque a parte da bricolagem tem muito isto do desenrasca. Claro que porque é. nós, quando vimos as compras à loja, normalmente trazemos uma lista com tudo. Mas há sempre uma coisa que falta. É o normal. E então, este processo nós tínhamos que as ferramentas, era só uma questão de utilizá-las. Pronto, está aqui um exemplo do puxador. Claro que sim. E pronto, temos a floreira, ela não fica 100% completa. Só por falta de tempo, mas o, o, mas dá para o design, o layout é este todo o que está a aqui. Ideia. Nuno, obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado, foi um prazer. Uh, foi um trabalho fantástico. Tenho a certeza que quem está a assistir, partilha da mesma opinião. Foi super dinâmico, foi uma super floreira mesmo. <risos> Que vai servir para o workshop das 9 horas, portanto não percam, fiquem desse lado, acompanhem também a nossa agenda. Temos montes de coisas, um de ações a, a decorrer, portanto podem voltar a rever este vídeo no canal do YouTube, no Facebook e, e pronto, e fiquem a acompanhar os Dias do Jardim da Leroy Merlin. Obrigada a todos e obrigada, Ana. Muito obrigado.